Fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um programa de mundo cripto que a gente vai falar mais ou menos o que aconteceu no mercado essa semana das perspectivas e novidades a gente tá sempre trazendo temas novos aqui falando de coisas diferentes mas hoje eu queria começar de uma forma um pouquinho distinta do que a gente tava começando eu queria começar com uma frase de efeito de cada um, um pensamento para sexta-feira é, para o pessoal levar para o bar, levar para o final de semana, conseguir refletir bastante. O meu é nunca siga manada, pois ela geralmente está errada. E Eric, Lourenzo também estão aqui comigo, não apresentei eles propriamente, mas Eric e Lorenzo, eles estavam aqui no primeiro podcast. Se vocês não viram, voltem lá, porque aí a gente aproveita e faz a devida apresentação deles. Eu tenho um incentivo para quem quiser conhecê-los melhor, voltar no primeiro podcast, que o conteúdo também era incrível. Então, a frase de efeito de vocês, por gentileza. Fala aí, pessoal, boa noite. O Bruno soltou essa bomba aí, que agora... 15 minutos de... atrás, praticamente. <risos> eu falei, cara, pensa numa frase de efeito para o pessoal levar para sexta-feira, porque eu acho que essas, essas reflexões é o que realmente faz valer a pena você investir em ativos de risco. É isso. Bom, uma frase que eu gosto bastante, é... Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso, do livro Axiomas de Zurique. Fica a recomendação. Eu tava com medo de você começar a explicar a frase, <risos> Não, ponto aí ponto ia final. ser uma explicação de uns 15 minutos, ponto final. Final. tudo bem. Fica com a reflexão, então. Vocês, se, vocês explicam na própria mente. Lorenzo? <risos> Fala pessoal, boa noite. Então aquela frase básica assim, mas todo mundo tem que saber, pra focar no longo prazo e esquecer a variação de curto prazo, pra focar no, no que importa mesmo ali. <risos> Essa frase é a frase aquela de quem está perdendo de... 50% da carteira. Quem comprou é que nem a frase ali do... eu... é, é, é mais ou menos você mandar aquela frase do. Não tem problema, você tá caindo, faço o preço médio. Então, é. você tenta mitigar a sua situação, mas ela continua sendo negativa. Compra é. no 60, no 50, no 40, é pra só quem fa... perder Para quem <risos> fala de cripto, esse é o momento perfeito é. da gente trazer essa frase do Lourenço eu acho que essa realmente é uma reflexão que valeu a pena, pelo menos na minha visão, eu vou levar ela o meu foco é no longo prazo, daqui a 5, 10 é. anos. É a frase que acompanha a lágrima escorrendo. É, né? é. Com um sorriso uma... no rosto. É, você coloca uma máscara na sua cara, é. esquece do que tá acontecendo tenta fingir que está tudo bem e que o seu foco é no longo prazo. <risos> é, eu queria começar hoje trazendo alguns temas, bom, que aconteceram na semana, aconteceram nos últimos dias. Acho que eu, um dos primeiros que eu queria trazer, que eu achei bastante relevante, porque é, é uma questão que até tem se falado menos do que se falou ano passado, porque ano passado a gente teve a questão de é, restrições, à mineração na China e, e um monte de coisa que realmente mexeu com essa indústria. Esse ano a gente tem tido menos discussão, ou pelo menos eu tenho ouvido menos sobre... É, mineração, mas o estado de Nova York é, passou uma moratória para evitar que novas mineradoras que façam mineração com energia que não seja limpa, então que seja baseada em carbono, possam atuar dentro do estado. É, e a pergunta que eu queria trazer, a reflexão que eu queria trazer é justamente se isso não pode ser não só reflexo é, dessa crise energética que a gente está vivendo então a gente tem preço de petróleo é, e de óleo nas máximas e isso é um risco que pode se estender para outros países ou outros estados vocês acham que isso é um risco que pode se estender e como é que vocês acham que o Bitcoin e a mineração pode se realocar ou eventualmente passar por mais essa dificuldade eventualmente Cara, da minha parte, uh, bom, opinião totalmente pessoal, eu acho que os países ou enfim lugares que tenham um problema com que sofram com falta de energia uh, vão também se aproveitar da narrativa ESG, né, como desculpa para banirem esse tipo de mineração, até como uma forma de uh, reprimir o próprio o próprio ataque que o Bitcoin eventualmente causaria num, num governo da vida. Uhum. Mas, em contrapartida, você tem lugares com excesso de energia, né? Ou, enfim, é, geradores de energia é, extra que vão se aproveitar disso. Que é o caso do Quênia, né? Que, então, beleza, Nova York emitiu essa moratória. Mas o Quênia já está... Acho que é a maior, maior usina de energia deles, não lembro a empresa certinho. Está com propostas de, de vender essa energia para mineradores de Bitcoin especificamente. Né? Energia geotérmica, reutilizável. Então... São dois contrapontos, na minha visão. É, eu, eu até tinha visto que, é, ah. quando a gente foi falar de China no ano passado, foi bastante interessante, porque a hash rate caiu bastante. Então, na época que a China é, fez as medidas contra a mineração de Bitcoin no país. E foi muito interessante ver como essa hash rate voltou extremamente rápido. Então, como essa atividade conseguiu se realocar. É, saiu até é, notícias recentemente de que. Ainda existe mineração na China, mas realmente, de uma certa forma, caiu muito. A China era majoritária nessa, nessa atividade e caiu bastante. Mas... É muito interessante como isso pode se realocar. E uma reflexão que eu acho interessante também é que, muitas vezes, os gargalos não estão necessariamente na geração de energia, mas na distribuição, então na cadeia logística. É como, por é. exemplo, você falar de gás, que para ser transportado via marítima precisa ser é, transformado em estado líquido e depois, novamente, transformado em estado gasoso. Então, é uma dinâmica que não é tão simples e muitas vezes gera essas disparidades energéticas ao redor do mundo. E a mineração independe da localidade isso é bastante interessante porque isso possibilita que a gente realoque essa atividade independentemente dessas cadeias logísticas. Obviamente você vai ter a cadeia logística que vai dificultar de você levar o equipamento para mineração de Bitcoin especificamente. Então está falando realmente a parte de hardware ali de você enviar para aquela localidade. Mas após isso acontecer você teoricamente não tem mais a dificuldade de cadeia logística de energia. Então eu acho que eh, esse é um ponto interessante que Pode gerar certas oportunidades e mitiga parte desses riscos. E a gente já viu isso acontecer antes, e eventualmente a gente ter uma, uma é, facilidade de moldar a atividade de mineração. Uma outra co coisa que eu queria trazer, uma outra segunda notícia, é que a Riot, uma das maiores empresas de mineração, ela está vendendo parte dos seus bitcoins, acho que é o terceiro mês consecutivo que ela faz é, vendas que chamam um pouco mais de, de atenção. E a gente viu também em alguns dados on-chain. É, um maior volume de criptomoedas de Bitcoin especificamente sendo enviadas das reservas das mineradoras para as exchanges. É, e um, um até um pensador que eu queria trazer aqui o, o Howard Marx, eu, eu li um livro dele recentemente, e ele comenta que, em muitos momentos, aliás, os melhores momentos para se comprar um, um, alguns ativos são momentos em que as pessoas estão precisando vender sem necessariamente querer vender. É, precisando, porque tem uma chamada de margem, porque estavam operando alavancados e foram é, liquidados, ou porque, é, no caso de minerador, o cara precisa pagar a conta de energia, precisa vender para arcar com as contas, mas ele efetivamente não queria vender aquela reserva. É, então, queria saber de vocês: olhando para essa máxima, a gente pode estar tá vendo um movimento que pô isso é mais uma oportunidade de compra ou na visão de vocês, pô, pode gerar uma baita oferta no mercado e acaba sendo uma oportunidade de venda. Eu sou meio, eu sou meio na visão do hard market, eu sou meio contrário às coisas, então isso me infere muito mais a compra do que venda. Ah, eu acho que pode, pode ter um, um mix ali dos dois pontos, né? Então a questão da oferta aumentando, que pode futuramente abaixar mais o preço, mas como eu, não é um movimento muito típico, então pode também aumentar o medo do mercado, dando uma queda e surgindo novas oportunidades assim para alocação ali uma abaixo dos 30 mil dólares quem sabe assim surgem novas oportunidades é, no na questão dos mineradores em si né a gente viu no início de maio a hash rate do Bitcoin atingindo as máximas históricas ela acabou recuando aí já um pouquinho nesses é, nesse um mês que que passou mas o Bitcoin tá numa queda tão prolongada né, ela tá acontecendo há tanto tempo <coughs> perdão que na minha visão, a parte da venda dos mineradores está acontecendo justamente para cobrir custos. Né? Não Sim. tem como você manter uma mineração dessa sem vender absolutamente nada, com um custo fixo ali, teoricamente e alguma hora você tem que pagar essa conta, né? E eu acho que está acontecendo justamente isso. Então... Até porque o preço da energia está aumentando também. Então o cara tem uma pressão de custo, ele tem reserva para vender e ele não tem opção de postergar isso e jogar para o longo prazo. Exatamente. É, é até por isso que eu achava que é, a atividade de lending, então empréstimos dentro de protocolos e, e de é, funcionalidades que você... Geralmente o lending, quando a gente fala de cripto, até para é, trazer o conceito, você está falando de empréstimos dentro desse ambiente de cripto. Então quando você tá falando desse empréstimo, você deixa um colateral na criptomoeda, então por exemplo, eu deixo um colateral de 100 dólares em Bitcoin e consigo pegar uma parte desses 100 dólares em empréstimo. Os 100 dólares são garantia, então caso eu não pague de volta, aquela plataforma, ela pega os meus 100 dólares em Bitcoin e me liquida. Então não tem problema sendo pago de volta. Mas ao mesmo tempo eu tenho dólares para pagar minhas contas. Então é, ela te cobra uns um juros em cima do valor que você deixou em garantia, e é mais ou menos assim como essa operação funciona. E na minha cabeça sempre fez muito sentido essa operação, não só para pessoa física que quer se alavancar eventualmente. E por que você pode se alavancar? Porque você pode é, deixar sem bitcoins na plataforma, pegar. É, aliás, deixar 100 dólares em Bitcoin na plataforma, pegar 50 dólares, comprar mais Bitcoin, deixar na plataforma, pegar mais. Enfim, e aí você cria um efeito cadeia que você se alavanca. E depois você paga o empréstimo e tira todos os Bitcoins. Caso ele esteja valendo triplo ou quádruplo, vamos supor, você acaba tirando bastante dinheiro porque você operou com mais Bitcoins do que você realmente tinha. É, mas não só por isso. Para os mineradores que precisam pagar taxas, que não querem vender reservas, acaba fazendo de uma certa forma sentido. Ele fala: pô, eu tenho muito Bitcoin aqui, eu acho que o preço vai subir, eu não queria vender, então eu vou pegar um empréstimo colateralizado nesses Bitcoins. Se o preço cair, ele me liquida. E, e, e se ele subir, beleza, depois eu pago o empréstimo e vida que segue. Eu tenho Bitcoins valendo mais do que eles valem hoje. Porque teoricamente é ruim para o cara. Ele tá vendendo a 30 mil dólares um negócio que provavelmente na cabeça dele valeria muito mais. Pela atividade dele, né, de mineração, ele. É, presume-se que ele acredita no ativo é, e, então... e as reservas são grandes eu até fui olhar tem mais de 6 mil bitcoins em, em reserva ali o, o mesmo agora que tá vendendo a Riot tá acumulando reserva então ela minerou 455 bitcoins é, no último mês então em maio e ela vendeu aproximadamente 250 então ela tá vendendo mesmo assim ela continua acumulando reserva uhum. só mudou é, a quantidade e o fluxo que ela tá vendendo, mas de certa forma ela continua acumulando reserva. Então, pô, se você é minerador de Bitcoin, você automaticamente é longo no ativo, é, né? Você tá postando é, é na alta do ativo. É né? o mínimo, né? Mas sim, cara, a plataforma de lending, então, vai fazer sentido basicamente para qualquer pessoa que tenha sua remuneração em Bitcoin, só que seus custos em dólar. Então, né? Eu já vi empresa, Acho... inclusive, que pegava empréstimo para pagar funcionário, empresa de cripto, de, de várias funcionalidades, o cara pegava empréstimo para pagar funcionário através do colateral em cripto que ele deixava, não é só de mineração. Mas aí era muito mais uma aposta do gestor, do cara, falou, cara, uhum. esse negócio vai subir, então pode dar, pode dar um problema é. grande, entendeu? Existe um risco Você elevado. Carreta, acarreta um pequeno risco aí na, é, cara, na não, operacionalidade não tem, da empresa. Não, não tem como evitar, cara. O cara está se alavancando <risos> ali. É... Uma outra notícia, na verdade saiu até análise ontem, eu queria comentar um pouco sobre isso, porque a gente tem visto há algumas semanas o, a quantidade de reservas de longo prazo se mantendo muito estável no caso do Bitcoin. Então, reserva de longo prazo está falando de ativos que estão na mesma carteira há bastante tempo e essas reservas estão muito resilientes e não é de hoje que elas têm apresentado essa resiliência. Então, mesmo com a queda do Bitcoin, a gente continua vendo volumes de curto prazo saindo, curto prazo é a especulação, essencialmente, e volumes de longo prazo continuando é, estáveis. Mesmo que não crescendo, continuando estáveis. Uh, so, as reservas de longo prazo você se refere é do, dos long-term holders. Exatamente, de... ah, tá. long-term holders. A métrica que usam é de 155 dias. Exato. Fica então, a curiosidade. o que está numa carteira mais de 155 dias entra como, entra como long-term e, é. geralmente, esses volumes são muito mais resilientes porque correspondem aqueles volumes de indivíduos que realmente acreditam no ativo e que pô tem uma tese de longo prazo com aquele ativo. E uma coisa que eu queria comentar e, e questionar é, é se vocês não acham que isso, apesar da gente ter uma flutuação muito grande de preço, não denota aquela tese de reserva de valor do Bitcoin. E justamente porque a gente tem é, uma forte oferta de, de curto prazo, então pessoas vendendo, geralmente pessoas que compraram para especular há pouco tempo atrás e acabam fazendo a venda do ativo, mas tem muita gente de longo prazo que continua se mantendo no ativo então é, muitas vezes isso me faz pensar que essa simetria entre reserva de valor que a gente vê que eventualmente o Bitcoin vai se encaixar nesse nesse quadro no futuro e hoje ele não se encaixar nesse quadro é justamente uma simetria temporal porque você ainda tem muita especulação porque é um ativo novo você acha que é realmente isso é muito mais especulação de curto prazo e que pô olhando para o longo prazo esse volume de pessoas que mantém Bitcoin por muito tempo realmente mostra que ele tende a virar uma reserva de valor ou você acha que não tem muita não tem muita causalidade aí nessa nessa nessa conclusão ah, eu acho que é um ponto que a gente até tocou no primeiro podcast que a gente fez mas com base é, nas pessoas conhecendo mais os fundamentos da moeda elas vão continuando a ter essa percepção maior de reserva de valor né então aí eles vão focar mais no longo prazo e é, tirar essa especulação de curto prazo que a gente está vendo. tanto é que você citou é, essas carteiras dos, dos long-term holders, né, que são o, as pessoas que mantêm a carteira mais de 155 dias, está tá mantendo estável ali, então sendo bem resiliente mesmo nessas quedas. Aí. então mostra uma boa perspectiva nos fundamentos aí da, da moeda. é e até legal a gente ver se foi encaixar em perspectiva de reserva de valor. até falei isso no fechamento de ontem. eu queria trazer alguns dados sobre isso. É, 53% do ouro é, aproximadamente tá peguei alguns dados de mercado 53% do ouro é utilizado para para fins de investimento então não é utilizado no mercado de joias ou, ou para algum alguma finalidade mais específica é, dado isso a gente teria um valor justificado de aproximadamente 5 trilhões de dólares nessa ótica de ouro para reserva de valor e o Bitcoin hoje vale 600 bi de doll então a gente teria uma simetria caso eventualmente o Bitcoin se confirmasse mais zero de valor. E eu acho que a principal razão disso é justamente a perspectiva de que pô o Bitcoin é um ativo digital, o ouro não. É de fácil transacionalidade, é fácil de se transportar, o ouro não. E é justamente aquela questão que eu já falei em alguns podcasts anteriores. Cara, se você tiver algum problema hoje com macroeconomia, medo de confisco, de qualquer coisa assim... Dificilmente você vai correr para uma joalheria ou tentar comprar uma barra de ouro. Você vai tentar <risos> comprar um ativo que seja fácil de você comprar e que seja bastante líquido. Então existe essa perspectiva e justamente se vale ou não a pena investir, em quanto tempo, caso o Bitcoin se materialize uma reserva de valor, essa simetria vai fechar. Então, de você ter um ativo que vale 600 bi de dólar para um ativo que vale alguns tris e não é só o ouro que pode ser usado como reserva de valor você tem outros bens até por exemplo imóveis que podem ser usados por pessoas como reserva de valor e podem ser substituídos eh, por outros ativos caso eles se adequem a essa a essa tese então o... puxei aqui né os principais pontos do que seria uma reserva de valor né como características é, seria escassez estabilidade de preço durabilidade segurança e portabilidade cara o bitcoin só falta atingir o ponto de estabilidade de preço Fora isso, eu acredito que ele é uma excelente reserva de valor no sentido uh, fundamental do ativo. E não... É, é isso. Eu acredito é, as, características, é. as características <coughs> mínimas são cumpridas, se a gente for olhar. Então, se for pegar a característica de uma forma geral, pô, tem que ter uma oferta limitada, tem que ter uma demanda ali, uh, e você tem uma demanda praticamente 10 anos. É que essa parte da demanda é que muitas pessoas realmente batem. Pô, essa demanda é sustentável, não é sustentável, mas... Isso é muito mais uma questão de pô, longo prazo, qual que é a justificativa dessa demanda, por que as pessoas estão comprando. Você tem essa demanda e ela é constante há cara, mais de 10 anos. Você tem uma alta de preço e uma constância nessa demanda. Justamente o que justifica. Pô, em 2020 e 2021, provavelmente o que justificou foi, em parte, uma adoção maior por pessoas que viam aquele ativo como zero de valor, mas também teve muito especulador entrando, porque tinha curva de juros baixa, as pessoas procurando ativo de risco, cripto se adequava perfeitamente à, à perspectiva de ativo de risco com potencial de crescimento e aí as pessoas foram alocando. Eu acho que existe essa, essa diferenciação também. O, o que eu acho que vai ser interessante também é que esse vai ser o primeiro ciclo de alta de juros que o mercado de cripto vai, vai passar. né? Não, não, não existiu isso no mercado de cripto ainda né ele surgiu ali após a crise de 2008 mas desde então ele meio que teve terreno livre para para ir subindo desenfreadamente. então uh, esse próximo ciclo ele vai ditar bastante do que que vai acontecer com esses ativos né? Se eles realmente vão passar uh, a se comportar como reserva ou não uh, basta esperar para ver o que que vai acontecer é para mim tem sido interessante porque a gente nunca tinha visto uma correlação tão alta <risos> de, de cripto e ativos no mercado tradicional então isso para mim é, foi muito diferente porque se você olhar até uma justificativa e uma das razões pelas quais é, vale muito a pena investir em cripto na ótica de pô vou montar um portfólio vou colocar uma parte baixa em cripto é justamente uma tese de descorrelação porque aquele ativo é, ele tem justificativas para ter valor muito distintas de uma ação ou de um título de renda fixa e por ser em tese totalmente descorrelacionado você vai ter um retorno também diferente dentro da sua carteira, isso normaliza os resultados. Então, se você pegar carteiras com, por exemplo, 5% de Bitcoin no longo prazo, o retorno é muito mais normalizado e geralmente tem menos volatilidade do que uma carteira sem Bitcoin. Pelo efeito da descorrelação. E não necessariamente por, pelo Bitcoin ser mais ou menos volátil. É na composição daquele conjunto que ele acaba sendo menos volátil. E dessa vez, é uma das primeiras vezes que você vê realmente. Essa parte da sua carteira que seria colocada em Bitcoin, que vai ter uma correlação bastante alta com seus ativos de, de bolsa. Então, eu acho que é até um fator negativo é, se a gente olhar especificamente qual seria essa tese de longo prazo e por que muita gente aloca. Então, acho que isso pode ser um receio que eu não acho que se confirma exatamente na minha cabeça é, o que a gente está vivendo hoje é muito mais uma questão de por que o Bitcoin subiu nos últimos dois anos eu acho que ele subiu muito mais por ser visto como ativo de tecnologia com alto potencial de retorno por investidores que não necessariamente conheciam os fundamentos a fundo e que em todos os ciclos de alta se materializou da forma que tá acontecendo agora então com uma grande queda subsequente com investidores uhum. de longo prazo se mantendo no ativo e com depois novos ciclos, então isso, isso acaba sendo um caminho que se nutre e a gente acaba voltando para o início desse caminho Na ótica de uma tendência de ascendência, maior adoção e etc É, Então a, o mercado estava com excesso de liquidez muito grande, pessoal, pô, onde que eu vou investir isso aqui? Onde eu consigo alavancar essa grana? Porra, criptoativo, é isso aí, vamos lá e deu no que deu, estamos aqui agora é, um, um outro ponto que eu queria trazer, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais específico é, no que a gente poderia falar aqui de pô, funcionalidade, tese de longo prazo para algumas moedas, é que nessa semana a gente teve mais um é, problema relacionado com a rede da Solana, então é um novo problema. É, quando o Eric entrou aqui, a gente inclusive teve uma discussão, porque o, o, o Eric veio de Web3, essencialmente, de jogo tudo mais. Você falou, cara, Solana é muito melhor porque ela é rápida e ela é barata. Então, pô, para funcionalidade de jogo, quando você precisa realmente utilizar bastante a rede, é muito melhor do que você pagasse uhum. lá, 30, 30 dólares numa transferência na rede da Ethereum, entendeu? É muito melhor você utilizar uma rede da Solana. É. Só que ela não é tão boa assim se ela sai do ar e fica quatro <risos> horas falando do ar. E isso perde um pouco o propósito. Só que a gente tem que lembrar que é uma uhum. rede hiper incipiente. Então, muito mais do que a rede da Ethereum. Surgiu muito depois e, e tem algumas nuances que são mais novas. Ela tenta ser mais disruptiva, solucionar alguns problemas no longo prazo. E a gente tem que entender realmente como é que isso impacta. Então, até para trazer qual foi o problema, a gente teve... É um problema numa funcionalidade que chama durable non non transactions então tá, traduz é é, é <risos> para traduzir tem coisa tem coisa que a gente tenta mas não tem como traduzir essa funcionalidade ela funciona principalmente para transações é, para operações dentro da rede que precisam de mais de um bloco para serem concluídas é, quando a gente conversou até é interessante ver que realmente pô, se você tem uma funcionalidade complexa, por exemplo, você precisa de duas chaves assinando uma determinada transação pela rede da Solana ser tão rápido que é um benefício, você não conseguiria fazer as duas coisas, fazer as duas assinaturas necessariamente em um único bloco. E aí você precisa de uma funcionalidade, porque se você fizer em dois blocos diferentes, você vai ter um problema na rede de validação. Você não pode isso. colocar uma transação é, em dois blocos diferentes, porque você está criando um double, double spending, spending ali é. que é, praticamente inviabiliza a utilização daquela blockchain. É, e essa funcionalidade fazia justamente isso. permitia que uma transação ela fosse realizada, caso complexo, no tempo superior a um bloco. E justamente isso que deu problema, essa funcionalidade foi desligada, mas ela correspondia a um montante pequeno transacionado dentro da rede. É, e essa funcionalidade era justamente para isso e ela passou a ser, é, ser lida erradamente. Então, ela passou a ser lida justamente como não era para ser, como duas transações e aí a rede falou, bom essa transação não pode ser concluída porque é uma tentativa, é um double spending. É, o ponto positivo é, a rede identificou que algo não estava certo e que um double spend não poderia acontecer, então isso é positivo. O negativo é que a caracterização não pode ser efetuada, então no final das contas você não teve a materialização dessa funcionalidade que agora foi desabilitada. Então a rede voltou é, excluindo a funcionalidade que antes permitia que isso acontecesse. É, então, puxando aqui um pouquinho dos histórico, do histórico, né, dos problemas da Solana, você teve aí uh, lá atrás né, um hack, né? Que aí não foi um problema da Solana, foi realmente um ataque que ela sofreu em uma das, das pontes entre ela e a Ethereum. Uh, enfim, foi resolvido, né? Teve um, um prejuízo financeiro aí que um, um fundo uh, entrou cobrindo. Foi 120 De... mil Ethereums. É, na época. Mil... Não, foi 120 mil acho até legal a gente explicar o que é esse conceito a funcionalidade de... Funcionalidade de uma bridge. É, de uma bridge. É. Eu, eu vou jogar isso para a sua tentativa de explicar. Então, eu joguei na fogueira agora. Não, é bom porque eu treino a minha capacidade didática. Então, você uh, tem inúmeras blockchains, certo? Que elas uh, não conversam entre si, em, em teoria. Para que você consiga usar o ativo de uma blockchain em outra blockchain, o que, que surgiu? Surgiram as bridges, que são contratos aos quais você vai enviar o uma moeda da blockchain A e ele vai ficar esse ativo ele vai ficar preso numa nessa ponta da ponte da blockchain A e ele vai ser emitido um um, um recibo seria como se fosse um BDR puxando a analogia para o mercado financeiro desse ativo na blockchain B então você vai ter um um, um comprovante de que você tem aquele ativo travado na blockchain A, que te permite é, trabalhar esse ativo na blockchain B com o mesmo valor do, uh, do ativo na blockchain A. Então, por você ter esse colateral garantido entre aspas, você consegue trabalhar esse ativo em, em mais de uma blockchain. Então, o que aconteceu? Você tinha Ethereums da rede Ethereum travados na ponta da ponte Ethereum que foram emitidos como WETH, que é o ativo Ethereum, uh, o certificado do ativo Ethereum na rede Solana e eles acabaram sumindo da ponta Solana. Então o sumiram hacker... Sumiram com o WETH e não com... Sumiram com o colateral, só que a ponto de conseguirem ter convertido aquilo em dinheiro e, enfim. Uh, levaram o colateral junto, né? Fizeram a transformação, levaram o dinheiro, ficou a isso faltando 120 mil WETHs que refletiam ETHs no mercado e um fundo de de um VC uh, Jumping, Jumping Trade ela Ele arcou com o valor que arcou tinha com sido para que a wormhole né que era foi a ponte utilizada não quebrasse é e isso é interessante porque a rede da Solana tem é, tem bastante VC por trás tem bastante desenvolvedor e eu acho que é até isso que gera uma uma capacidade de dar mais dinamismo de eventualmente conseguir re resolver as falhas que acontecem na rede um outro problema é o de DDoS, se você puder comentar um, também um pouquinho do, do que, que é esse problema e por que é causado especificamente na rede da e não por exemplo na rede da Ethereum, porque a gente não vê recorrentemente em outras redes. Então, primeiro, o que, que seria um ataque de DDoS? Né? Ele, ele acontece bastante também em Web2, né? na nossa internet normal. Ele é, bem resumidamente, é quando um, um, um, um hacker, não, mas enfim, alguém malicioso, ela, ele inunda a rede ou o protocolo com inúmeras transações, fazendo com que a rede não consiga processar todas essas transações e trave. Uh, beleza, né? Isso, isso é um ataque de DOS. Por que, que isso é possível de acontecer na Solana? Que as taxas da Solana elas são muito baixas. Então você consegue criar uh, um ataque lá, uh, enviando inúmeras transações a ponto de travar a rede, só que isso vai ser muito barato para você, porque as taxas são muito baratas. E por que que isso não acontece na Ethereum? Porque a Ethereum, ela trabalha com o um sistema de taxas uh, escaláveis, né? Então, uh, para que uma transação tenha prioridade a outra na Ethereum, uh, você acaba tendo que aumentar a sua taxa paga na rede. Então, o ataque de DDoS, que envolve inúmeras, sei lá, milhares, milhões de transações, ficaria extremamente caro e inviável. Então, a Solana, ela permite esses ataques e acaba caindo por isso, só que a Ethereum, no caso de uma usabilidade muito alta, ela simplesmente continua funcionando só que fica muito cara então ela passa a ser uh, inutilizável entre aspas porque fica muito cara é, então são duas formas aí de você travar uma blockchain ah, no caso a Ethereum e a Solana é, Ethereum não conseguiria fazer isso porque justamente você vai ter que pagar uma taxa colossal para fazer um ataque grande é, é, até, a... é até possível no sentido tecnológico da palavra ela mas... não cai só que fica financeiramente inviável trabalhar Sim, com a rede continuar com aquilo é, mesmo com as falhas que a gente tem tem visto na Solana muita gente ainda caracteriza a Solana como uma das blockchains que tem mais potencial é, não de derrubar especificamente mas de fazer frente a Ethereum em termos de funcionalidade e conseguir entregar alguma coisa em termos de smart contracts que seja relevante seja bem utilizável e que resolva de certa forma ou pelo menos é, diminua a dificuldade que a gente tem de solucionar o trilema das blockchains é... E com esses problemas também tem muita gente começando a criticar mais é, essa, essa capacidade da Solana realmente entregar tudo isso. É... Por que você acha que ainda tem tanta gente otimista com relação à Solana? E quais você acha que são as, as vantagens competitivas da Solana frente a outras é, blockchains que permitem os aplicativos descentralizados? Cara, eu gosto de uma definição que deram para a Solana, eu não, eu, enfim, não vou lembrar aonde eu ouvi isso, mas é que a Solana é a única uh, blockchain de primeira camada né, que tenta vencer a Ethereum sem ser a Ethereum. Né? Todas as outras elas são muito semelhantes, então a Solana ela apresenta uma solução diferente. Como é tudo muito experimental ainda, cara, soluções diferentes são bem-vindas, né? Pode não ser a, a ganhadora? Pode, mas... Pô, que legal que estão pensando em jeitos novos disso. Mas por que que continuam otimistas? Primeiro que a Solana tem muito dinheiro, então, pô, beleza que... Uh, dinheiro ajuda bastante, né? Porque vai te atrair desenvolvedores, e, que é o segundo ponto, né? Acho que é a segunda rede, depois da Ethereum com mais desenvolvedores. Então você tem mais capital intelectual aí, uh, para resolver os problemas. E ela ainda é muito nova, cara. Ela tem, sei lá, um ano funcionando, mais ou menos... Então, se você comparar ela com a Ethereum, uh, com um ano de vida, pô, ela já entrega bastante. Ela tem uma rede que, ok, caiu bastante, caiu bastante, mas, pô, já tem jogo sendo desenvolvido, né? Você tem projetos grandes lá dentro. Você está de jogo aí o Aurory que é um que pô, o pessoal tá, tá bem empolgado. Você tem uma comunidade de NFT se formando lá dentro bem forte também. Então, ela tem uma usabilidade legal. A carteira dela, pô, a Phantom, todo mundo fala... Eu também acho, né? Mas, enfim, é tido como consenso que ela é muito é, mais amigável para ser utilizada quando comparada com uma metamask da vida então tudo isso uh, faz com que pô dá para esperar dá para esperar para ver o que vai acontecer não, A rede não morreu é, eu acho que por exemplo o, o ponto dos desenvolvedores é muito essencial ali porque você tem a segunda rede com mais desenvolvedores trabalhando ali fora e, e atrás da, da Ethereum. Então, os desenvolvedores essencialmente são aquelas pessoas que vão construir as aplicações, as funcionalidades, vão fazer com que aquela aquela rede continue indo para frente, e dê certo no longo prazo, corrija falhas e e, e tenha um dinamismo. Por exemplo, Ethereum tem uma capacidade dinâmica muito interessante. Por exemplo, agora está tentando fazer o Ethereum 2.0, fazer o The Merge, que é um cara uma etapa animal assim, se você for olhar no sentido de cara é realmente transformacional para uma blockchain que está em pleno funcionamento. Isso é possível com a quantidade de desenvolvedor que tem. E a Solana também tem muito desenvolvedor, então vai trazer um dinamismo ao, ao longo do tempo, que em tese pode solucionar muitos desses problemas e tornar a rede também extremamente escalável. Um outro ponto que eu queria tocar com você é que muita gente fala que a rede é extremamente concentrada em termos de validação. Então a Solana é, tem uma concentração maior em termos de validadores, se você olhar... É, eu acho que são 25 validadores tem aproximadamente 33 por cento salvo engano a gente deu uma olhada nesse. Eu posso pegar aqui dado eu, pegar, eu já pego aqui já é, isso é principalmente em função do custo de rodar é, a, a, a, a, o software de validação da Solana né então você acaba tendo esse, esse, esse essa dificuldade, esse empecilho que concentra bastante a rede. Você acha que essa concentração vai diminuir no longo prazo? Assim, olhando para frente, você acha que existe uma perspectiva de que isso vá diminuindo na medida em que a rede for crescendo e a atratividade econômica daquele daquela atividade de mineração é, for aumentando? Cara, não só acho como está diminuindo, né? É, que eu não vou lembrar valores exatos, né? Mas uh... Puxando o dado aqui que o Bruno comentou, é, você tem 25 validadores aí representando uh, 34% de tudo que está em stake na Solana, né? Então seriam 25 entidades responsáveis por 34% da rede, de forma resumida. É, esse valor, a, a... cara, eu não vou lembrar exato mesmo, mas uh, papo de alguns meses atrás estava em 19%. Uh, e antes estava menos ainda. Então, tipo, está aos poucos uh, se, se descentralizando um pouco mais, né? A questão da, do, do preço uh, do hardware necessário, né? Para rodar a, a, o software da Solana é que ela é, ela é uma blockchain monolítica, né? Então, diferente da Ethereum, tipo, ela tem esse software e, e ele não é escalável. Ele é aquilo e ponto final. Então, é como se fosse uma puta máquina uh, preparada para tudo ali. Já tem a baita uma GPU, né, para quem entende jogo aí, e tá tudo concentrado nela mesmo. No caso da Ethereum, ela divide em vários mini computadores que respondem ao computador principal, né, que seria a Ethereum em si. Então, são uh, visões diferentes que tentam alcançar a mesma coisa. Uhum. É, um, um próximo ponto que eu queria trazer é um pouco do, até do relatório que a gente tá fazendo, que a gente vai soltar da semana que vem, é, que é uma das soluções de segunda camada que faz e pelo menos promete com que a Ethereum tem uma escalabilidade maior. Então, como a gente está comentando, pô, a Solana, ela tem uma perspectiva de entregar uh, uma escalabilidade maior que a Ethereum ou pelo menos é o que ela tá tentando hoje. Uh, e a Ethereum tá focando em soluções de segunda camada e tem soluções de segunda camada lá dentro e a gente teve uma notícia essa semana inclusive de um novo token relacionado a uma Layer 2, que é a Optimism. É, que foi lançado, ele foi, teve um airdrop e até o preço caiu 70%, porque muitas carteiras venderam. É, o que, que são essas, essas Layer 2 e por que elas estão se tornando tão importantes? Eu acho que a, a, primeira, a primeira pergunta é por que elas estão se tornando tão importantes, principalmente nesse contexto do Ethereum 2.0. Ok, então vou tentar fazer o mais resumido e rápido possível para não acontecer igual a semana passada, de não dar tempo de comentar todos os assuntos. É, eu, você vê que eu estou, essa semana, é. até fazendo uma putz, tô, toda vez, eu deveria deixar você falar justamente para não acontecer o que aconteceu semana passada, mas é. É, hoje eu estou até tentando dar um dinamismo maior para a gente realmente conseguir falar tudo, e tem até pergunta no chat aqui que eu já vou fazer, se vocês tiverem mais pergunta, continuem mandando aqui, que a, gente, que a gente volta para responder. Então, mesmo que a gente não esteja respondendo agora, eu vou tentar compilar para a gente conseguir trazer todos os assuntos que a gente tem na pauta. A gente reserva aí os últimos 10 minutinhos, então, para focar nas perguntas do chat. Não, não nos comprometemos com isso, justamente <risos> para tentar dar <risos> aqui, okay, é, okay. aqui é flexível. <coughs> é, tá, para entender a é, segunda camada, vamos dar um, um, um passo um pouco atrás. Né? A Ethereum, uh, voltando ali ao trilema das blockchains, né, que seria... A blockchain perfeita, ela seria descentralizada, escalável e segura. O problema da Ethereum é que ela não é muito escalável. Tá? Como que eles vão resolver isso? É, por meio de atualizações que é, resultaram no plano da Ethereum 2.0. Beleza? Beleza. O primeiro passo já foi atingido, né? Que é a Bitcoin Chain já explicamos no... no é podcast da semana passada. Segundo passo é o The Merge, que ele está bem próximo de acontecer, também explicamos semana passada. Se quiserem acessar o relatório também para ter todas uh, as informações. E quando o The Merge, ele obtiver sucesso, se obtiver sucesso, o terceiro passo seria a parte de sharding, né? que seria a divisão uh, da rede principal da Ethereum em outras mini-redes, que são os shards. Os shards, eles são a parte específica da Uh, que vão focar na, na melhora da escalabilidade da Ethereum, tá? Então por que isso? Porque eles vão se especializar em receber as transações vindas da segunda camada, especificamente as segundas camadas baseadas em roll-ups. Então vamos lá, o que é um roll-up? O roll-up é, é um condensado de transações uh, que ocupam o espaço de uma transação só. Então, por que que ele melhora a escalabilidade? Que você vai pegar várias transações que foram validadas numa outra rede, numa segunda camada, né? Por isso o nome. É, ele vai enrolar tudo isso num, num montinho só e vai ser enviado como uma única transação para a rede da Ethereum, onde ele vai ficar, onde vai ficar salvo. Então, você vai ter a diluição dos custos de uma transação só da Ethereum para todas as transações desse rollup. Beleza? Você acaba é, melhor tá é, fazendo você, tá fazendo sentido é, tá você troca o espaço Beleza. de uma transação que seria colocada ali no, no na Ethereum por um por... conjunto de transações consolidadas num certificado é como se fosse isso isso é pegando a analogia aqui é como se vários carros estivessem passando num pedágio cada carro com um passageiro paga esse pedágio que seriam as transações únicas de Ethereum Pô se você condensar tudo isso num ônibus você vai pagar uma transação só para a mesma, mesma quantidade de pessoas que estavam passando. Essa eu nunca tinha ouvido, achei espetacular. Mas é boa, é, essa é boa. boa, né? é boa Você é é boa. pensou do zero, essa aí? Me veio na cabeça ah, agora. Pô, Mas não, não, eu já li, eu li em algum lugar. É, não surgiu, só, não, só, é, não surgiu. Só, só para dar um mérito, porque já já alguém está comentando, pô, eu li isso aqui em tal lugar. <risos> é. uh, onde eu parei? Beleza, é roll, expliquei roll-ups, né? O que, que são os roll-ups? A Ethereum ela ela tá mudando toda a narrativa dela para se focar em rollups. Então os shards eles vão ser uh, depósitos para transações de rollups. Então as segundas camadas focadas em rollups elas vão ganhar bastante uh, visibilidade por conta disso, né? Porque a Ethereum que é a maior rede de a maior blockchain de contratos inteligentes está se voltando para isso. A Optimism, que desenvolveu. Uh, que desenvolveu, não, que fez o, o airdrop dos tokens agora, ela é uma solução de segunda camada que utiliza um roll-up conhecido como roll up otimista. Uh, so, enfim, uh, vou explicar o que é um roll-up otimista, mas a contraparte do roll-up otimista seria o rollup zero knowledge, né? É o ZK. Então o que é um rollup otimista? Rollup otimista, ele pega todas aquelas transações no montinho que vai ser enviado para a rede principal e parte do princípio de que elas são verdadeiras, não há fraude ali. Por isso o nome é otimista, né? Ele é otimista de que as transações são verdade. Só que, uh, beleza, e se tiver uma transação que não é idônea ali dentro? Ele permite que qualquer validador da rede ou qualquer usuário da rede emita uma prova de fraude falando, ó, oh, aqui tem uma transação que não é verdade. E aí sim... Uh, o validador vai lá, vai checar se, se essa transação é ou não verdade. Né? É, o importante é até falar que, nesse momento, a transação ainda não foi validada na rede da Ethereum. Então, aquele certificado ainda não foi enviado para a rede de Ethereum e ele tem um tempo de 7 a 14 dias para ser enviado. Então, esse período de contraprova dessa eventual fraude que aconteceu é de 7 a 14 dias. Isso gera até um passivo de você não poder tirar. É, os ativos instantaneamente aquela rede você não pode Isso. efetivamente tirar até que esse período de contraprova seja passado e aquela transação passe realmente na rede de Ethereum então você não tem como se fosse uma liquidez diária é o, o benefício é, dessa verificação é que pô se realmente tiver alguma coisa errada você consegue voltar atrás e reverter essa transação errada o ponto negativo é que você não consegue fazer a transação da segunda camada para a primeira camada instantaneamente por conta desse período de contestação aí que fica em aberto. Uh, vou até pular essa analogia aqui, mas passando para o zero knowledge, que seria o outro tipo de, de roll-up, ele funciona um pouquinho diferente do roll-up otimista. Ele parte do princípio de que todas as transações são falsas, então dentro da própria rede dele ele verifica todas elas, e assim que todas elas estiverem verificadas, ao invés de mandar uma prova de fraude, ele manda para a primeira camada, né, para Ethereum, uma prova de validade. Então essa prova de validade, quando tiver na primeira camada, fica muito mais prática de ser verificada, porque ela já tem a, a, a comprovação de que f... está tudo, tá tudo certo. Ela passou por um protocolo de governança ali, que fez a certificação de todas as transações e não fez o contrário, né? Tentou provar que uma eventualmente era falsa. Isso, aí uma analogia, que eu, essa aqui eu posso falar que veio da minha cabeça... <risos> É, seria uma lição de casa, né? você pegar um, um, um pai que queira saber se a criança realizou ou não a lição de casa dela, ele... No caso do Zero Knowledge, a, a escola vai ligar para os pais falando ó, oh, seu filho fez a lição de casa. Então o pai, ele acredita na escola, ele não precisa verificar. Porque, vai, porque a escola tá certificando para ele que realmente foi o filho que, que, a que fez. a lição foi feita. Então, pô, beleza, ele não precisa contestar o filho se a lição está feita ou não. Pô, tá tá feita porque a escola avisou que tá feita e ponto final. Esse seria o zero knowledge. Quando no caso do otimista, seria o pai acredita, ele é otimista que a criança fez a lição de casa dela até que alguém, um amiguinho da pessoa da, da escola, fale, ó, oh, ele não fez. E aí o pai, pô, será que ele fez ou não fez? Aí vai lá checar. Então, essa seria a analogia Você tem, da... é, E uma coisa importante, até que a Zero Knowledge, ela ainda está desenvolvendo o Smart Contract. Então, ela ainda não tem a funcionalidade é, tão redonda quanto a solução otimista, que é a que já está rodando, propriamente dito, até com a Optimism de uma forma, é, digamos assim, mais consolidada. Né? É, a, a, o Rollup Otimista, ele, por ser um pouco mais simples, né, ele já consegue funcionar, ele, ele roda os Smart Contracts, ele consegue ter uma rede como o caso da Opt mesmo, que foi a que emitiu os tokens agora, ou a Arbitrum que é o maior player desse mercado, é, eles conseguem ter uma rede já EVM, né seria o, o similar a uma, a uma Ethereum da vida, então o, a experiência do usuário fica muito parecida com a rede da, da Ethereum, por eles serem mais simples. No caso do ZK, é... Por eles terem essa complex esse grau de complexidade um pouco maior, não é, não é nativo do protocolo ter uh, os smart contracts, mas eles estão uh, evoluindo para isso. Né? Você tem aí o, o ZK-Sync, enfim, você tem vários players que estão uh, evoluindo as camadas de ZK e... Assim, já é tido pelo mercado que o ZK, ele é superior ao, aos, aos otimistas, só que é muito bom que os dois continuem se desenvolvendo, porque, de novo, como tudo no mercado é muito experimental, a solução definitiva pode não ser nenhum nem outro, e sim uma mistura dos dois, eventualmente, né? Então você tem a Polygon, por exemplo, que é uma mistura doida de solução de segunda camada aí, é, que criou até o próprio nome dela, né? Considerada uma commit chain. Mas uh, é basicamente isso. Acho que ficou extremamente corrido, mas está dentro do tempo. Espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre segunda camada. E só avisando: né, a explicação mais uh, densa e, e calma vai estar tá no relatório que a gente vai disponibilizar semana que vem. É, que a gente está fazendo um conjunto de relatórios também para quem quiser saber de Ethereum 2.0. A gente tem também o um relatório de Ethereum 2.0. A gente divulgou no nosso grupo de, de Telegram, todos esses conteúdos a gente divulga no nosso grupo de Telegram, então se você quiser ter acesso, entre no nosso grupo de Telegram para acessar todos os conteúdos exclusivos e acessar também o que a gente vai divulgar na semana que vem. É... Eu queria puxar aqui agora um tema um pouquinho... Ah, uma outra coisa, ambas são proof of stake, né? então efetivamente você não tem o... a utilização do processo de mineração do poder computacional necessariamente para fazer essas validações nessas redes de segunda camada que a gente comentou então ambas são proof of stake acho que é um comentário também relevante para a gente é. levantar aqui é isso e solana também que a gente estava falando é proof of history que é um ou, uma outra forma de validação que deriva do proof do of stake. stake e cara uma forma incrível de descrever de esse negócio eu achei é um próprio vídeo <risos> da solana <risos> é, o Eric me falou que eu faço isso. Eu vou indo mais a fundo, e aí, de repente, eu tô falando de uma coisa completamente diferente. Mas, até para explicar o Proof of History, uma forma interessante de, de a gente ver é justamente o vídeo que ele colocou da Solana. Então, geralmente, numa blockchain, você precisa ter um consenso sobre o tempo que as transações estão sendo validadas e está tudo correto. Então, todos os computadores ligados àquela rede, todos os validadores ligados àquela rede, precisam ter um consenso do horário das transações e do momento e estado da rede. No caso da Solana, para ter mais velocidade, as transações acontecem e depois elas são reorganizadas. E elas são reorganizadas depois justamente através desse modelo de proof of history. E uma forma da gente entender ele é como se você tirasse uma foto eh, e você tivesse um conta-gota no qual o líquido dentro do seu conta-gota é um líquido rosa, que é até o exemplo que eles usam. E aí você tem um líquido incolor dentro de um frasco. Quando você pinga a gota lá dentro, o rosa vai se espalhando ao longo do frasco. Depois de dois, três minutos, você vai ter o frasco inteiro rosa, mas se você pegar todas as fotos, você sabe o ordenamento dos fatos, porque você sabe desde o primeiro momento em que o líquido caiu na água e ele foi se espalhando, porque você consegue ver notavelmente qual foi a sequência dos fatores que gerou aquele resultante, e é justamente através desse modelo que a Solana consegue identificar quais foram as transações que aconteceram antes, quais foram verdadeiras, e depois organizá-la numa cadeia de blocos. então Desculpem novamente pela digressão. É, voltando aqui para a realidade, eu queria que o Lorenzo comentasse da posição que, eu não sei se ele é mais fã, mas com certeza entre nós é a posição que ele mais conhece. É Cardano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da Cardano, porque teve uma alta expressiva nos últimos tempos. Eu sei que o, o projeto da Cardano é organizado em fases e agora está entrando numa nova fase de desenvolvimento. Então, eu queria que você comentasse mais ou menos o que aconteceu. Então, falar um pouco dessa moeda que é um pouco polêmica aqui, eu acho que eu sou o único investidor dela, né? Mas... É, você é. é. é. Dessa, dessa mesa, você é. Mas então, a Cardano, ela tem, como o Bruno falou, são diversas fases ali, e ela entrou uma fase focando na escalabilidade. Então, ela vai futuramente entrar numa fase que chama Hydra, que é para aumentar ainda mais a escalabilidade, mas agora ela tá entrando num processo que se chama é, Fork. Então, que ele vai... É com base em alguns... Algumas propostas de desenvolvimento, que são as CIP, que são as Cardano's eh, Improvement Proposals, ela vai eh, tentar atingir uma maior escalabilidade. Então, ela, ela foca em aumentar ali, o número de transações para, no futuro, eh, conseguir suprir uma demanda maior que o projeto acredita que vai ter. Então, nesse nesse período, ela vai focar em quatro processos, que é a CIP 31, que vai facilitar o acesso à informação guardada na blockchain, então vai diminuir os custos para isso, então, e os validadores ali vão conseguir acessar a informação com mais facilidade. Tem o CIP32, que vai facilitar as transações com os contratos inteligentes. Então vai aumentar ali é, a facilidade com que os programadores têm em escrever os, os smart contracts, e para tentar diminuir o peso da transação e ela aumentar a velocidade que vai é, realizar. Tem o CIP33, que vai permitir com que os validadores eles consigam é ler só uma parte dos smart contracts Então ele não vai precisar passar o código inteiro ali quando for realizar uma validação é aumentando assim o a escalabilidade dela né? o tempo de velocidade que são é os, as transações por segundo que a gente fala e tem o CIP 40 que vai facilitar o depósito de colaterais que é um é uma questão mais técnica ali mas que também é, vai deixar tudo mais rápido então esse vai ser o ele tem tudo a questão da escalabilidade, que é uma das, a quarta fase da Cardano. Né? Então, que vai tentar escalar o projeto, por mais que ela seja sejam um polêmica ali, não tenha tanta demanda ainda assim, mas a IOHK, que é o é a desenvolvedora da, da criptomoeda, né, da ADA e do blockchain, eles focam assim muito no longo prazo, né? E eles <risos> bem no longo prazo aí, <risos> ele ele acabou de justificar o investimento agora. É. <risos> e aí eles querem focar nessa escalabilidade por agora é, eles fizeram um, um ordenamento das coisas um pouco diferente do que a gente viu nas outras blockchains né então eles eles estabeleceram um roadmap maior para implementar as coisas no meio do caminho eu não sei se foi a estratégia <risos> é, a melhor estratégia porque muita gente olhou realmente no que é, no que poderia virar no que eles vendiam que iria virar é... Ficou bastante sobreprecificado, digamos assim, frente ao que já tinha entregado na prática, e aí no primeiro problema acabou caindo bastante. Então, eu acho que é, eles estão adotando um caminho um pouco diferente, tem menos desenvolvedores que as outras duas que a gente comentou, até Ethereum e Solana. Então, é, de certa forma, pode sair do outro lado uma solução interessante. Então, olhando lá para frente, realmente no longo prazo, pode sair uma solução interessante. Que é mais uma uh, das chamadas, ou popularmente conhecidas como Ethereum Killers, as, as tentativas de vencer ou de suprir as mesmas funcionalidades que a Ethereum, mas, de certa forma, eu acho que todo mundo concorda que está um pouco, um pouco não, bastante atrás, tanto de Solana quanto de Ethereum, e tem bastante coisa para desenvolver. É interessante ver entrar num outro processo, então acho que isso justamente gerou a destrava de valor, mas até então ainda tem muitas questões que eles precisam realmente entregar dentro da Cardano para que realmente consiga destravar bastante valor e entregar Sim. uma funcionalidade que é o que mais importa e mais agrega valor se a gente fala de blockchain que seja realmente é, bastante escalável robusta e com muita aplicação e funcionalidade lá dentro né? é então esse daí é um projeto que ainda bem devagar né então ele teve lançou <risos> ano passado ele demorou muito para lançar os smart contracts e também a primeira deck saiu só esse ano então a gente vê a Ethereum por exemplo com a Uniswap várias outras é, decks já rodando há muito tempo, já, então já tem um bem desenvolvidas, mas a da Cardano lançou só esse ano, assim, então ela está bem atrás, e ela também lançou a Bridge dela agora, fazendo essa ponte é, com a Ethereum, que também é uma coisa já comum nas assim, outras blockchains, então a Solana tem, já tem isso há muito tempo, e isso que ela é uma moeda nova, né? a Cardano está aí desde 2017. É, e isso, isso é super importante, cara, porque é justamente essas funcionalidades que vão acabar agregando taxa, agregando um monte de coisa ali dentro, que é relevante. Eu, particularmente, nunca usei a rede da Cardano, acho que é justamente por isso, que a usabilidade nunca ah. foi o forte do, do negócio. É, mas eu acho que de certa forma é alguma coisa que a gente vai com, vai começar a ouvir um pouco mais. Um assunto que eu queria puxar para a gente não morrer nele, porque da última vez a gente não não comentou. E aí depois eu vou para as perguntas, eu prometo. É, é um projeto de de NFT chamado Goblin Town. E por que eu queria <risos> puxar ele? Porque no, na última live eu comentei que existem algumas amostras é, pelo menos para mim de que mostram que o mercado tá sobreprecificado de uma forma geral então a gente vê isso por exemplo mercado tradicional que uma amostra para mim pode ser sei lá GameStop então uma empresa que não tem muito fundamento ela acaba subindo por algum fator subjetivo e o preço não cai continua hiperesticada mesmo sem fundamento e cara beleza lá atrás na, no caso da GameStop existiu não um fundamento mas uma razão que foi um short squeeze então pô tinha muita gente operando vendida no papel aconteceu uma liquidação enfim não vou entrar muito a fundo no, lá no atrás tempo. esse ano né não trás... é lá atrás não muito mas ano... foi ano passado já foi ah, ano é, passado tá. pandemia o tempo está passando muito rápido é. É. É, enfim e a ação acabou ficando sobrevalorizada e continuou sobrevalorizada ou o Dogecoin que subiu em grande parte por causa de especulação com relação ao Elon Musk ali a, a uma comunidade que é bem unida acabou subindo e continua perto é das top em capitalização de mercado em cripto mas continua lá resiliente e pô continua aparecendo aquela lista das top 20 criptomoedas em termos de capitalização e o que eu queria puxar esse Goblin é um projeto que poderia remeter também a alguma coisa que não tem muito fundamento e tá excessivamente precificado por não hum. ter nenhum fundamento eu sei que está começando a ficar reticente com isso de é. tanto que isso é descrente com o fato desse negócio de valor né? É que NFT, o NFT, do jeito que a gente conhece agora, né, o que seriam as fotos, eles são uma categoria só deles, né? Eles por si só já possuem uh, uma usabilidade ou um, uma utilidade subjetiva, né? Ok, uma coleção ou outra oferece, sei lá, o, o merchandising ou eventos, enfim. Mas tem quem diga que as fotos não... Nenhuma das fotos que valem bastante dinheiro deveriam valer o que valem. O, o que é engraçado do Goblin Town é que ele surgiu... É, sem esconder que ele não vale nada. É, eu não lembro a frase certinha, mas no site deles era assim, ah, é, sem, é, sem Discord, sem roadmap, sem utilidade. Era alguma coisa assim, ele, eles se vendiam dessa forma. E nem as artes são bonitas. Assim, é uma arte bem feita, só que é um negócio que se você olha, é, é feio, não agrada os olhos. Então você não estaria nem comprando a arte pela arte. E acabou virando um meme na, na comunidade, principalmente do Twitter, né, que é muito mais focada nos NFTs em si. É, o ponto é, ele foi dado de graça, entre aspas, né, para você criar seu, go seu Goblin, né, uma fotinha de Goblin ali, são 10 mil fotinhas de Goblin, você só pagava a taxa da rede, então devia estar tá ali em torno de 15 dólares, alguma coisa assim, e que eles chamam de free mint, né, eles não cobram, a, a, a equipe não cobra sobre essa mintagem do NFT, você só paga a taxa da rede, então foram dados de graça, é, em uma semana, eles chegaram a bater, acho que dois Ethereum, que atualmente dá ali em torno de 3.000, 3.500 dólares, que pra mim já foi um absurdo, que foi a semana passada que a gente ia comentar disso, porque foi muito engraçado. E só que corta pra essa semana, eles chegaram a bater nove Ethereums, eu acho, oito pra nove Ethereums, que dá, sei lá, arredondando pra cima aí, uns 18, 20 mil dólares. Então... Cara, um negócio sem propósito nenhum, que não esconde que não tem propósito nenhum, virou uma piada e cada unidade das 10 mil fotos estavam valendo uma fortuna. É... O ponto que chamou bastante a atenção do Bruno, que a gente queria comentar aqui, é que eles realizaram um, um Twitter Spaces, né? um Spaces no Twitter, que é quando normalmente os desenvolvedores usam esse espaço para... Falar sobre o projeto, o que, que eles estão pensando no futuro, dizer o que, que eles estão pensando. assim. Ah, é, realmente perspectivas... fazer um roadmap ali, pô, como é que eu vou entregar valor em cima desse negócio? O que, que eu vou fazer com o dinheiro que eu adquiri, etc, etc. <risos> Só que o Twitter Space que o Town Go... então, criou, ele durou aproximadamente duas a três horas, com mais de 700 pessoas ao vivo. E os palestrantes só estavam <risos> fazendo barulhos de Goblin. Foram, tipo, duas a três horas de grunhidos no microfone, com mais de 700 pessoas ouvindo ao vivo. É, é, é isso, é ponto. Eu gostaria de passar esse vídeo ao vivo aqui, mas é só isso. Reflitam. Não, eu, eu não tenho vídeo, infelizmente. É... Mas... A gente pode compartilhar no grupo de Telegram, então é, a gente passou o link aqui, acessem o grupo de Telegram que a gente compartilha lá. É, e também eu acho que o pessoal do grupo de Telegram que não viu a live vai ficar realmente muito curioso com o fato daquele vídeo estar tá passando ali, então provavelmente eles vão fazer o caminho de volta. É, a pergunta que eu queria trazer aqui, que deixaram, é do Juarez, então até voltando bastante na, no assunto, ele, perguntou, é, ele pediu para a gente explicar como funciona um smart contract, e como ele pode auxiliar no nosso cotidiano eu queria até é, puxar essa resposta é, explicando um pouquinho do pô, o que, que seria um, um, uma blockchain tradicional então olhando para o que o Bitcoin faz o Bitcoin essencialmente permite que você faça uma transação envie uma criptomoeda de uma pessoa a outra pessoa sem precisar confiar no intermediário porque eu intermediário é uma blockchain que trabalha em sistema de consenso e que tem todas as informações registradas num livro de registro que todo mundo tem público ali. Então, em tese, é o máximo da auditoria que você poderia ter em cima de uma transação. O smart contract, ele expande esse senso. Então, ele permite que você faça uma, um envio, não necessariamente de uma criptomoeda, pode ser de alguma informação, utilizando um sistema de governança, também descentralizado, se uma determinada condição for cumprida. Então, o exemplo que, que eu uso é, pô, por exemplo, eu vou te enviar uma determinada informação se amanhã fizer sol. Aí, através de um algoritmo, você conecta um aplicativo de meteorologia e vê, pô, fez sol? Beleza, então eu envio para ele. E aí você pode criar inúmeras funcionalidades. Por exemplo, eu te envio uma criptomoeda se você me enviar uma outra criptomoeda na outra ponta. Logo, a gente consegue ter a inferência de que, pô, você está criando uma exchange, como descentralizada sem precisar confiar no intermediário sem ter uma empresa centralizada ali por trás somente através de um contrato inteligente que define as regras do jogo então quando você fala de contrato inteligente por que chama Smart contract? porque ele é um contrato que define a regra do jogo do que que vai acontecer dentro daquela funcionalidade e aí todo mundo segue aquilo através do sistema de governança da blockchain quer complementar alguém quer complementar é, eu... e, e todas essas redes que a gente falou Solana Cardano elas têm um objetivo de implementar esses sistemas, vencendo uh, os desafios da blockchain. Que geralmente, o gargalo principal que se encontra é a escalabilidade. Então, a escalabilidade é muito uh, difícil de ser encontrada nesse sistema de governança. É difícil que a gente consiga escalar um nível uh, extremamente relevante. Então, acho que na minha cabeça, a gente tem dois principais desafios para que esses sistemas sejam incorporados na internet, nas nossas, funcional... nas nossas funcionalidades cotidianas. O primeiro deles é a escalabilidade então escalabilidade ainda é muito comprometido e o segundo é usabilidade então que não necessariamente tá nesse trilema das blockchains mas se você começar a usar é, as funcionalidades de smart contract muitas vezes você vai bater numa questão de usabilidade você vai ter que pesquisar a fundo vai ter que entender vai ter que fazer alguns processos ali dentro que vão te travar, inclusive o, o... É, tu, tudo se resume à experiência do usuário. Não é amigável, ainda não, não é, é amigável. Ainda não é amigável. Já já ficou bem melhor, já é, tem não, melhorado mas tem... bastante, mas ainda, é, cara, é. ainda está longe do, de ser o ideal. Inclusive, muita gente comenta que a, a próxima pernada de valorização de criptomoeda pode ser justamente num sentido de melhorar usabilidade e melhorar essa escalabilidade. Escalabilidade, eu acho que está mais claro. Agora, a, a, a usabilidade realmente eu acho que pode ser uma grande pernada em termos de adoção. A gente tem uma adoção maior. Nesse último ciclo, acho que a gente viu uma adoção, cara, vertiginosamente maior. Teve um momento ali que parecia que, pô, daqui a dois anos ia ser tudo blockchain. E eu costumo falar que isso, esse sentimento segue preço. Então, quando está na máxima, você fala, cara, não tem como, esse negócio, realmente daqui a dois anos vai ser. Tudo blockchain e quando tá na baixa, você fala, cara, esse negócio vai demorar uns é. 10 anos para vingar. E aí você nunca tem uma simetria, você sempre tem uma simetria, você nunca tem uma percepção correta dos fatos. É, mas a gente teve essa percepção antes. É, o que eu acho engraçado quando o mercado tá em alta, que por sinal acaba sendo um dos sinais de topo aí mais comuns, é que começam a aparecer uns projetos que o pessoal vai botando muita fé que, meu é o jogo blockchain que mistura inteligência artificial com VR e não sei o que já vai te entregar o óculos da realidade virtual e o pessoal pô é lua é lua só que meu você vê que até fora da blockchain isso já não tá muito bem desenvolvido ainda então o pessoal acaba se deixando levar muito pela narrativa ainda mas uh, voltando para o princípio né é, vamos primeiro resolver a escalabilidade resolver a a, a UX aí né trazer para conseguir trazer mais pessoas e enfim, e aí, eventualmente, chegarmos no ciclo de que a infraestrutura esteja pronta para receber essas aplicações mais bem uh, elaboradas. É isso aí. Eu poderia até pedir uma frase de despedida. Ah, aí é <risos> porque eu ia conseguir pensar, aí, mas eu é... não vou fazer isso. É, e da próxima vez eu vou. Então, vai, vai ter que pensar já. duas frases, e provavelmente essas frases vão começar a perder qualidade ao longo do tempo. Porque <risos> nos primeiros três podcasts vai ser simples de pensar provavelmente no quarto, quinto, vocês vão ter que quebrar um pouco mais a cabeça e eu também. Foquem no longo prazo. Foquem é no longo prazo. É, muito obrigado por assistirem. Um abraço. Provavelmente na sexta que vem vai ser três horas da tarde. É isso. Um abraço. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho. Tchau, tchau. Até a próxima.